Um homem que descobriu o verdadeiro poder de Jesus Cristo em transformá-lo e que agora busca chocar as pessoas a todo tempo com o domínio da plateia. Por ele ter um testemunho espetacular, ele conduz as pessoas incitando curiosidade sobre suas falácias e conta como é a vida de uma pessoa que chega a um certo grau no espiritismo. Eles deitaram-me numa maca, me amarraram naquela maca de Aquele Ele andou na minha direção, pegou uma garrafa, quebrou e cortou três centímetros abaixo da minha última costela e implantou, implantou uma bola de prata. Também cortou meu braço esquerdo e ela implantou irmãos no São Jorge Guerreiro, um e Ara, em forma de cruz. Há evidências suficientes para comprovar que George Val Silva trabalhou para a Rede Globo como ator. Alucinado, em busca de um sonho, eu prometi para mim mesmo, meus familiares, eu sempre dizia, um dia eu vou vencer na vida, um dia eu vou chegar lá, eu vou ser rico, eu vou ter dinheiro, eu vou para a televisão. Ou seria este mais um intitulado de ex-bruxo, simplesmente para levar sensacionalismo para dentro das igrejas, para ganhar atenção dos fiéis. Mas, se você não quer ser iludido por charlatões que envergonham a religião e escandalizam o nome de Deus, então analise todas as verdades que vamos apresentar. Esse sujeito chamado de pastor Geogeval Silva, que criou essa história de ex-Babalorixá, também se exalta em dizer que fez sua primeira participação como ator em um filme muito conhecido no cinema brasileiro, O Pichote, de 1981. Em busca de fama, em busca de dinheiro, mergulhei-me de corpo e alma no mundo chamado baixo espiritismo. Eu agora comecei a abrir cabeça para os orixás para me tornar famoso. Minha primeira participação em televisão foi num filme chamado Pichote. Ali já ganhei um cachê de 10 mil dólares. Aquilo era, era muito para um garoto um adjuvante começando, era muito. Querido. Parecia uma rainha. <risos> Passava a noite inteira dançando. A Pichote muda essa porcaria de rádio. Alô. <risos> <risos> Mas, ao assistirmos esse filme citado por ele, não sabemos o papel que ele fez, o que já é muito estranho, pois mesmo seu nome não aparece nos créditos, e os atores que aparecem, não há semelhança nenhuma com ele. Isso resulta que, Jean Silva nunca foi ator e muito menos atuou nesse filme, nem mesmo como um mero figurante. Mais precisamente entre os anos de 2008 a 2009, ele morava no bairro Sacramento em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Passando ali por nossa cidade, dê uma chegadinha, queridos. Eu estou morando agora ali em São Gonçalo, num bairro chamado Sacramento, a rua é Coronel Severino de Souza, o número 85. Passando por ali, vá tomar um cafezinho com a gente, tá bom? E foi nesse tempo que causou grande repercussão no cenário evangélico desse estado, pelo fato surpreendente em suas apresentação em dizer que em 1986 trabalhou na Rede Globo e que ele era o dengue do extinto programa na show da Xuxa, sucesso entre as crianças da décadas de 80 e 90. Ah, cate, diz que gosto dengue. Tu trabalho me encanta. Te gusta, Xuxa, te gusta las paquitas, las megixas. Então, Zaca, todos são ninhos. Logicamente, os leigos evangélicos calorosamente abraçaram essa mentira do pastor Jorge Val Silva. Mas a mentira não prevaleceu e logo o verdadeiro dengue do show da Xuxa se manifestou sobre esse assunto, usando uma emissora de TV e fazendo uma denúncia aos pastores. Tem um charlatão sem vergonha no Rio de Janeiro, chama Jorge Evaldo Santos, dá testemunho, cobra para dar, te dar os testemunhos, dizendo que... Ele é o personagem que ele é Roberto Bettini. Ele é um charlatão e eu gostaria que todos os pastores do Brasil tomassem providência em relação a isso. E ele está fugindo. Mas um dia a gente pega ele ainda vai colocar na cadeia. Prestou atenção no que Roberto Bettini, o verdadeiro dengue da Xuxa, disse? Ah, mas daí vai surgir aqueles que defendem o pastor Geogeval Silva como instrumento de Deus para revelar o lado obscuro do ocultismo e que ele é sim um propagador das verdades e que merece nosso respeito. Porque o sujeito que o verdadeiro dengue da Xuxa está falando é Jorge Valdo Santos e não Jorge Val Silva. E, portanto, a afirmação de Roberto Bettini não é válida. Mas engana-se quem pensa assim, porque Roberto Bettini está falando claramente de Jorge Val Silva como uma farsa no meio evangélico. O que acontece é que Bettini errou o sobrenome do impostor. Porque o único pastor que causou grande repercussão quando morava no rio foi este Geogeval Silva, porque na realidade nunca houve Geogeval dos Santos, tanto que tempos depois, esse Geogeval Silva mudou-se para o estado do Amazonas. Seria essa mudança para outro estado um dos meios de se precaver de sucessivos processos, pelo fato de ele ser desmascarado? Nessa foto, vemos o ator circense Roberto Bettini, sem a caracterização do mosquito dengue. Ao lado, comparamos com a foto do pastor Georgeval Silva, e veja se há semelhança. Bettini é branco e não mulato. Estaria o pastor Geogeval Silva se passando por um artista da Rede Globo, usurpando identidade alheia? Mesmo correndo o risco de levar processos e cadeia por se passar por alguém, como único objetivo? Usar toda a fama de alguém famoso para ganhar fama no meio evangélico e propulsionar seu pastorado? O que sabemos é que mesmo depois de apresentarmos todas essas verdades sobre Jorge Val Silva, muitas igrejas ainda vão persistir em colocar no púlpito esse tipo de indivíduo, mas o que os cristãos verdadeiros de Deus devem fazer no caso desse é jamais permanecer neutros e sim denunciá-lo para que esse sujeito não continue levando esse testemunho em coerente. Não devemos ser contra testemunhos, mas, infelizmente, alguns fazem a palavra de Deus perder credibilidade, pois misturar a palavra de Deus com a inverdade é ridicularizar e tirar o valor da palavra de Deus. Por isso, cuidado com indivíduos bem trajados que usam os púlpitos para testemunhar. Nunca é tarde demais levantar informações precisas sobre o tal, confirmando tudo o que está por trás do sujeito. Fica essa alerta! O interessante é que há os defensores desses mentirosos, que sempre contra-atacam aqueles que vai contra esses impostores. As pessoas que agem assim são verdadeiros bitolados mentais, são pessoas desprovidas não apenas de inteligência básica, mas como também de qualquer tipo de raciocínio. E quando um farsante está no púlpito, a cada mentira proferida é seguido de um aleluia, e a igreja vibra alegremente com as falácias de um que se diz homem de Deus.